E aí clã, Shodown aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Sekiro Shadows Die Twice. Muito bem, no último vídeo a gente derrotou os macaquinhos e hoje vamos derrotar um macacão. Para tal, a gente vai viajar lá para a China Castle. A gente vai para a parte de trás do castelo, que é muito simples. A gente só vai correr aqui pro meio. E a gente não tinha salvo aqui. Os cara também é afoitos né? Parece meio, meio, meio loucão. A gente já vai cair aqui, derrotando o inimigo sempre mais pesado Não, com certeza a gente já passou por aqui Aqui, a gente abriu essa porta Eu acho que a gente chegou aqui E ficou com receio de avançar, viu? Ficou um com medinho, né? Vou baixar um pouquinho o volume, que tá muito alto Feito Descansamos Vamos aproveitar que a gente está com 4 mil de habilidades 4 mil, a gente está com 4 níveis de habilidades Achei que já dava para subir aqui de lá, mas não dá não Aproveitar que estamos por aqui A gente vai cair aqui, ó. Fala com esse cara Pegar uma habilidade, que é muito importante Pronto Agora sobe 1.200, mas tá bom Agora a gente vem aqui ó, com muita cautela Vamos ouvir a fofoca Beleza, isso aqui acabou o sal Primeiro a gente pega este meninão aqui, ó. esse é mais difícil A gente está muito forte já É que só vai embora Vai aparecer alguns macaquinhos aqui no meio Mas eles não são problema Problema nenhum, deixa eles aí tadinhos A gente vai ver tanto macaco aqui pra frente Mas tanto Vai desanimar vai, Cadê o amigo Aribuda? Descansou. E agora é para esse lado aqui que a gente vai. É uma área meio chata, viu? Os inimigos começam a ficar meio pesados, meio brutos. Uma certa complicação, mas nada zingada, nada parecido com o que está por vir. Uhum. Feito! Vamos jantar moedas, aqui vai ter um amiguinho e a gente já vai para. O templo ali É um tiroteio danado da parte Só aproveitar para melhorar essa habilidade E o próximo custa 5 Credo Terceira tentativa Tudo bem? Eu acho que é mais válido Tentar defender ela qualquer outra coisa não pode ir muito ali pro para aquele aquela passagem que ela tá sabe tá vendo como ela é ela é difícil mas ela não sai dali né? Ela quer que os amiguinhos dela ajudem ela Mas a gente conseguiu finalizar aí com algum custo Uma vez concluído ela, a gente tem que descer Meio que se esconde aqui, que é muito dano É muito dano, é muito tiro Eu acho que ela é mais difícil até que o macaco que a gente vai enfrentar no final Mas... É algo pessoal, meu é pessoal? Vamos no gente, aqui caiu. Já usa, usou. Ó, oh, que beleza. Esses menininhos que eles dão muito trabalho Mas muito trabalho Ele Chegou no, no templo A gente pode ignorar por completo ele, só continuar correndo Porque ainda tem muito, muita coisa pela frente Vamos usar o... o ídolo Vai ter como fugir desse não Vamos pra cá, vamos enfrentar outro Outro Ficou, ficou bom, né? Ficou uma, um, uma, um ângulo assim, que não, não tá ruim É meio ruim enfrentar esse bicho O trampo ele fica muito <risos> notaram que a gente não morreu direto, né? Parecia que ia dar ruim. Não parecia? Mas não deu, não deu ruim. Aqui, depois de derrotar esse menino, vai ter essa porta. Pra abri-la, precisa da chave que se encontra com o um lá na China Castle. Dentro da biblioteca. E agora, mais desacerto. Ó, oh, lá vem, ó. Oh. Como ela vem, ó. Oh. A gente já aprende a mergulhar Mergulha? Mergulha, cara, não faz isso comigo Por que, que você não está mergulhando? <risos> Bom, a gente deu uma olhada aí Se está fazendo alguma coisa errada Aparentemente não, não tô fazendo nada de errado o botão de mergulho não está funcionando, talvez o nosso controle não esteja bom Que a gente vai evitar Conflitos, é uma grande área Com muitos itens e muitos inimigos Que é engraçado se a gente tiver o um upgrade do braço ó, que faz a gente assobiar. A gente consegue fazer os macacos derrotar uns aos outros. E aqui a gente sem enrolar muito, mais que a gente enrolou. Já tá vendo ali o chefão? Que beleza. Vamos descansar. E vamos provar, pera aí, né? vai ser árdua A gente vai usar o... Vamos usar bastante aqui o mortal Lâmina mortal Tem alguns momentos bons de acertar esse macaco Um é quando ele começa a dar estilique não vai bem, eu confesso que a coisa não vai bem. Dá para defender tudo, mas... Chegar perto dele aqui, ele... Ai, não deu certo. O melhor golpe dele ainda não deu Agora, agora, agora Isso O pessoal esse, esse gás e depois Ataca a gente com As próprias fezes Macaco Medonho mesmo Talvez seja a hora de tomar um suco Sempre a direção dele quando for fazer isso. aí Tranquilo, né? Muito fácil. Acabou, né? Acabou. Era só isso. Cegado. Poxa. Se tiver na internet, pode ser tão mais difícil, né? Vamos pra lá vamos pra lá. O oh, é verdade, eles não morrem. Vamos lá. Esse é o melhor. Esse é o golpe mais forte de defender quando ele vai para cima. Tá vendo? Importante e tem que correr quando ele dá essa puxada, tomar um suquinho. Deu muito errado. Agora correu. É assim vai devagarinho. Desconquista aí. Correu, correu, correu Esse é dano Do tipo Agora, hein Esse é dano do tipo de medo, né Terror Prontinho, resolvido A maioria dos monstros é... eles vivem por causa dessas lacraias Que a gente viu Bem medonho mesmo Olha o tanto de nível que a gente subiu Quase seis níveis Mais um a gente consegue fazer o um upgrade aí da nossa cabaça de energia Vamos... Aumentar os atributos de força né? Força. Como eu disse, a gente morreu três vezes aí na... naquela chefe menor da do rifle e não morremos nenhuma vez aí no macaco. Obtivemos aí a Lotus do Palácio. E eu acho que é isso. Agora o que falta é o seguinte, falar com um menino lá, feito, agora a gente tem oito, oito negocinhos para melhorar a nossa vida, e tem tudo um, um algo a ser feito antes, acho que a gente pretende fazer a o, o final ruim do jogo, porque aí a gente tem que conseguir... Enfrentar todos os chefes. Então, fica assim pessoal, gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal, nossos vídeos, a gente joga jogozinho de Metroidvania e indicações. No caso, a gente recebeu este jogo de presente do Destino Inexorável, nosso colega aí, vou deixar o canal dele na descrição, ele faz vídeos muito legalzinhos, bem diferente. Deixa um comentário pra gente, a gente gosta sempre de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade.